Se um garoto diz que quer ser jogador de futebol, ninguém estranha. Mas se um trabalhador de 18 anos, filho de pais pobres, e que sonhava ser um escultor, diz que vai fazer atletismo, todo mundo leva um susto. Atletismo? O que é isso? O atletismo é a mais antiga e mais nobre modalidade olímpica e vem desde os tempos dos gregos. Me especializei no salto triplo. E me tornei bom nisso, mesmo só tendo a hora do almoço para treinar, pois trabalhava de dia e estudava à noite. Fui selecionado para a Olimpíada de Londres em 1948, mas ainda não era a minha vez. Quatro anos depois, nos Jogos de Helsinki, estava muito mais confiante. Não só consegui a medalha de ouro, como também bati quatro vezes o meu recorde. De quebra, inventei uma tradição, a volta olímpica. Fiz isso para agradecer aqueles finlandeses que gritavam o meu nome sem parar. Era a primeira medalha olímpica de ouro para o Brasil. Na Olimpíada da Austrália, fui novamente ouro. O primeiro bicampeão olímpico do Brasil. Fui o melhor atleta olímpico do meu tempo e fora do esporte, cheguei a ser adido cultural do Brasil na Nigéria. Sou Ademar Ferreira da Silva. Sou um cidadão negro brasileiro. Numa festa, os olhares se convergiam para mim como uma interrogação. Até descobrirem que ali estava o tão falado campeão. Bom, aí tudo mudava. Assim disse Ademar Ferreira da Silva. E eu digo: sou Robson Caetano, sou um cidadão negro brasileiro.